Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como ativar todas as funcionalidades do LUM com o seu e-mail institucional.ufms.br Você vai entrar no LUM.com e clicar nesse botão entrar. Se você tiver dificuldade com o inglês, basta acessar com o botão direito aqui no Google Chrome e clicar nessa opção traduzir para o português. Clique no botão Entrar e na próxima tela você vai escolher essa opção de login com o Google. Quando abrir a janela, você vai colocar o seu e-mail institucional completo, arroba fms.br e a sua senha. Pronto, agora você está no seu espaço privado de criação de vídeos e tutoriais aqui dentro do LUM. Agora, para você ativar a versão educacional, você tem que digitar aluno.com education. Agora, você vai nessa opção de verificar conta educacional. E aí, você vai seguir todos os passos que o sistema te mostrar. Você vai colocar o seu e-mail, o nome da instituição e outras informações que são necessárias para ativação dessa conta é, educacional. Feito isso, o sistema vai analisar todas as informações e depois de um tempo você vai receber um e-mail informando que a conta foi ativada. Bom, a minha conta já está ativada e agora eu posso usar, então, o Loom integrado aqui ao meu Google Chrome, é, não apareceu para eu mostrar para vocês, mas quando o Loom não está adicionado no Chrome, ele logo aparece um botão para a gente adicionar no Chrome, e assim fica mais fácil eu iniciar qualquer gravação aqui a partir desse botão do Loon, tá? Quando eu clico no botão do Lum para iniciar um novo vídeo, eu tenho essas três opções principais, que é gravar apenas a câmera, é, o screen e a câmera, ou seja, a tela e a câmera, Apenas a tela ou apenas a câmera. Certifique-se sempre de que o seu áudio está funcionando. Você consegue ver isso através desse Recording Settings aqui. Então, quando a gente está falando, está mexendo essa linha. E eu também posso escolher aqui qual microfone eu vou usar, qual câmera eu vou utilizar. É, se eu tiver que usar a minha câmera na gravação. Eu posso gravar a tela inteira do meu desktop, ou uma janela, ou um programa, uma parte específica, ou eu posso gravar, usar essa opção de gravar a aba corrente, ou seja, a aba que está aberta nesse momento, a partir da qual eu estou iniciando a gravação. Então, fica aí essa super dica para quem quiser explorar a criação de tutoriais e de vídeos aqui no Lum